Bom dia, hoje eu vou falar sobre o livro A Guerra dos Mundos, um livro bem conhecido na literatura de ficção científica. O nome do autor do livro é Herbert George Wells, e o livro foi publicado em 1897 no Reino Unido. O livro A Guerra dos Mundos aterrorizou e divertiu muitas gerações de leitores daquela época. sinopse, eles vieram do espaço. Eles vieram de Marte. Com tripés biomecânicas gigantes, querem conquistar a Terra e manter os humanos como escravos. Nenhuma tecnologia terrestre parece ser capaz de conter a expansão do terror pelo planeta. É o começo da guerra mais importante da história. Resuma do livro 1. A história se passa na Inglaterra. No final do século 19, os marcianos decidiram invadir a terra porque Marte estava esfriando e morrendo e não tinha mais recursos para a vida em Marte. Quando a invasão começou vários tripés, naves alienígenas chegaram na terra e os aliens fizeram uma grande chacina e o escritor, o protagonista dessa história fugiu para outra cidade. Mas os aliens também invadiram essa cidade e então ele foi para outra cidade em que o irmão dele mora. O escritor ficou escondido em uma casa vazia para se proteger dos tripés gigantes. Resumo do livro 2. Depois de alguns dias escondido na casa vazia, ele se arriscou a sair fora da casa porque aparentemente as coisas pareciam estar calmas. E quando ele saiu, ele viu naves e tripés marcianos abandonados na rua e além disso havia muita gente morta pelo chão da rua e também muitos marcianos mortos e o clima estava frio e calmo. Depois de algum tempo o escritor encontrou um soldado e ele disse o seguinte que os alienígenas perderam porque as bactérias e os micro-organismos da terra mataram eles. E depois de conversar com o soldado, o escritor foi procurar sua esposa e o irmão dele também. Depois de encontrar os dois, o escritor começou a refletir sobre o ocorrido na Inglaterra. Nossa! Parando para pensar essa derrota dos aliens foi bem ruim. E outra coisa se esses aliens tinham tantas tecnologias avançadas porque não fizeram um aparelho que detecta uma possível ameaça biológica ou um aparelho terraformador. E porque os marcianos não procuraram outro planeta que tem recursos naturais mas que não tem a vida inteligente. E porque eles já vieram na terra matando todo mundo sem motivo nenhum. Não custava nada os aliens tentar se comunicar com os seres humanos. Nossa tantas dúvidas. Voltando ao assunto, teoria, eu acho que os marcianos não perderam, e que o escritor não voltou realmente para a casa da esposa dele, calma deixa que eu já explico, ok, então na minha opinião os aliens capturaram o escritor e estudaram ele, e eles simularam o que aconteceu com o escritor no final do livro 2 e isso é bem interessante porque eles querem estudar o comportamento humano. Mas lembrando isso é só uma teoria minha, não leve isso como se fosse um fato da história. Curiosidades, um pioneiro, a guerra dos mundos é muito provavelmente o primeiro livro a trazer uma invasão da terra. Portanto, a leitura da obra nos revela que dificilmente os principais blockbusters do gênero nos cinemas bebem diretamente desta fonte. pânico no rádio. Certamente um dos fatores que também colaborou para a construção época desta obra foi sua encenação radiofônica feita por Orson Ellis. Aliás que muita gente se confunde com o autor, em que a obra foi transmitida para a costa leste-americana criando um pânico generalizado entre os ouvintes. é do Brasil. Bem legal também é saber que a primeira versão de ilustrações dos tripôs e dos marcianos de um ele foram feitas por um brasileiro, Henrique Alvinho Corrêa, em 1906. Agradecimentos. Eu agradeço a vocês todos que assistiram a esse trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês.